Olá, minhas amigas. Eu vou fazer um exercício para tirar a gordura das costas e do braço. Vamos lá? Isso. Desce, sobe. Vamos embora. Dois. Isso. Três. Força. Quatro. Vamos embora. Cinco. Força. Seis. Vamos embora. Sete. Esse é puxar. Vamos embora. Oito. Continua. Nove. Continua. 10. Vambora. 11 Isso. 12. Isso. 13. Oh, atrás, joga atrás. Quatroze. Isso. 12. Isso. Sobe. Reto. 15. 15. Isso. 16. Isso. Isso. Atrás, atrás. Isso. 17. 17. Vambora. 18. Isso. O braço já está saindo errado. Vambora. E... Vambora. 20. Isso. Joga no chão, à frente. Pega os dois pequenos. Isso. Continua o movimento. Concha nenhum movimento assim, isso aqui, isso só. 1. Um. Estico os dois braços. Dois. Bora. 3. Isso. 4. Isso. 5. Bora. Ardemos. Isso, cadê? Esse é para isso. 7. Vamos embora até travar. Vamos embora. Bora. Vamos embora sem chorar. 10. Isso. 11. Isso. 12. Isso. 13. Isso. 14. Isso. 15. Isso. 16. Vambora. 17. Isso. 18. embora 9. Isso. 20. Deixa agora sem peso nenhum. Só o braço. Um. Sem braço. Só o, braço, só o braço. Só o braço. Sobe. Um. um. Isso. Os dois, dois. braços esticados. Estica esse daqui mais. Seis. Pra cima. Pra cima. Quatro. Pra cá. Isso. Assim. Cinco. Assim. Assim. Isso. Um. Pra cima. Seis. Pra cima. Sete. assim atrás da cabeça aqui, atrás da cabeça, isso, vai, isso. Dez. isso, descansa, Ai, tá sentiu? É isso vai. aí, é, achou que ia ser fácil? É, é. se mata, esse pega, ele vai. vai tirar a gordura localizada, vai. não só dos braços, dos ombros, Ai, das é costas, das isso costas. aí, Você sempre tá estufa o peitoral, contrai o abdômen, muito isso, pega agora Ai. a garrafa verde Ai. Isso, pega a outra Não tem outro exercício não não, sua não, sua tem não, não tem não é, é esse daí hoje, hoje vamos pegar firme é. nesse daí Que é para melhorar essas costas aí que você tanto reclama ah. Não ficar naquela postura arcada à frente Eu Criando vi aquela corcova. Então esse treinamento ele é justamente para ajudar a eliminar isso daí Tá, dá uma mãozinha aí. Então, vai lá. E aí eu vejo você fazendo junto. Ah, tá. Minha minha tá bom. Faz assim. Isso. Sobe. Um. um. Vai. Dois. Dois. Vai. Três. Três. Três. Vambora. Quatro. Quatro. Força. Cinco. Vambora. Seis. Seis. Isso. Sete. Isso. Oito. Estica, estica o braço. Nove. Vambora. Força. Dez. Dez. Vambora. 11 Onze. Onze. PH mais levinha, a garrafa é. de 2 torito está cheia de água, Vai. a outra de 500 de ml também está cheia de água. É. Vai, posição. Posição. Assim. Olha. Peso. Isso, assim. Agora Só. sobe. Sobe. 1. Um. 1. Um. Isso. 2. Isso. 3. Isso. 4. 5. Vai até não aguentar mais. Sete, Tem que passar a ardência, oito, passar a dor até o fato de não levantar. Vamos embora. Isso, 11. Isso, Estica os dois braços. 13. Isso, vamos embora. 14. Isso, 15. Vamos embora. 16. Vamos embora. Estica o braço. 7. Isso, desce tudo. Desce tudo. 9. Vamos embora. 20. Isso, coloca aí. Sem peso, sem peso. Vai, sem peso. Aí, vambora, vai. sem peso. Assim, assim, assim, com a palma da mão, sobe um. Isso, sobe aqui, ó. olha a linha como é que tá. Um. Assim, atrás da cabeça, isso, desce Isso, sobe Dois. Isso, isso Isso, Quatro Isso Cinco Vambora Seis Isso Sete Vambora Oito Vai, continua Nove Isso Dez isso. Ai, ai, ai, como é que tá? É isso aí, Mas tem que ficar quietinha Quietinha, Vai. relaxa ai, Tem que, que... aguentar é isso daí. aí, treinamento é isso aí. Esse treinamento, puxa, que. Bom. É esse braço seu, braço esquerdo, esse que você está tocando, aqui. ele foi quebrado? É? Foi. Ah, porque você não consegue levantar tanto como o outro, ele é menor um pouquinho. Ah, muitos anos. Ah, então. Mas... Isso daí, minhas guerreiras, para você que tem uma limitação, um braço não levanta mais do que o outro, ou teve qualquer problema, faça dentro dos seus limites, igual minha mãe um braço dela não um estica tanto como o outro e ela faz dentro dos limite isso, isso aí esse Mas do outro, é, só que que ele estica, estica menos peso igual o outro é só que estica menos né ainda estava mais travado ainda nossa descansou bem bateu um papo. então segura agora as duas garrafas pet não me olha segura as duas garrafas pet por favor de dois litros isso pronto é, vamos embora, vamos embora. Vai, Vai lá. Daí tá é aqui. Vai, segura assim. Atrás. Desce mais o cotovelo. Desce o cotovelo. Desce o cotovelo. Desce o cotovelo. cotovelo. sobe. Vai um bum. Lá em cima. Dois. embora. Três. embora. Quatro. Isso. Cinco. Isso. Seis. Isso. Sete. Força. Oito. Para de contar, deixa que eu conto. Nove. Vai. Vai. Dez. Vamos embora. 10. Vamos embora. Dá para fazer mais duas. Vamos embora. Vamos embora. Vai. 1. Um. Desce. 1. Um. Então pega mais leve. Isso aí. Pegou. Vamos embora. Essa daí. Vamos embora. Vamos contar de regressiva. 10. Desce tudo. Desce tudo. Vai. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Força. Força. 4. 3, estica o braço. 2, 1, vamos embora. Sem peso nenhum, contagem regressiva. Vai, sem peso nenhum, vai. sem peso nenhum, sem peso nenhum. Desce o braço, desce, começa embaixo. Sobe 1, 2, 3. Meu filho, oh, Isso. Pessoa, <risos> meu filho, professor, tá até trocando, vambora. Tá dá ah, tá descansa. Mas é assim tá que é. é. Isso muito prova muito. que você está é trabalhando. Como tá? Não, tá bom. Não precisa apostar muito, aqui. não. Não precisa apostar muito, Isso. Ai, meu eu Deus do céu. Vou bastante Isso, para de reclamar. Vambora. É cansaço, É cansaço? É. Dai, é. passa. Vamos ficar a Não, vamos pequenininha, não. Pega grande. Professor. Pega grande, é isso aí. Pegou. Vamos Pegou. Embora, Vai lá. Vamos Subiu, fez aquilo. Aqui assim, virado. Assim, assim, ó. Palma da mão virada para frente. Só segurar assim. Isso. Sobe agora, com um. força. Um. um. Vambora. Dois. Isso. Três. Força. Quatro. Isso. Cinco. Vambora. 6. Vambora. 7. Isso. 8. Isso. 9. Vambora. 10. Tu tá condicionado a chegar a 10 e dez. parar, hein? Tu tem que parar com isso. Serra a cabeça. Ser é a, cabeça, a cabeça. Mais... Então pega agora o levinho. É o pega o levinho. o levinho. Só o levinho não. Para de chorar. Não, Vambora. Não. Não. Para, para com isso. Qual é? Qual é, minha mãe? Não Vambora. Vai, segura. Não abaixa, embaixo, abaixa. aqui, aberto assim. Isso, assim, joga para trás o. Do... O punho, o punho, joga para trás, isso, sobe agora, 1, um. mas sobe aqui, ó. encostando quase a tampa na outra, acima da cabeça, acima da cabeça, vai, 1, um. vamos embora, 2, lá em cima, 3, 4, 5, força, 6, bora, 7, força, 8, vamos embora, 9, desce mais, desce mais, 9, vai, 10, 10, 10, 10, vai, 11, 11, só uma, só uma, 11, vambora. 12, vambora. 13, vambora. 14, vambora. Vai, vai, vai, vai. Não, não, não, não, não. Senta, senta, senta. Dois, Dois Vai três, Isso quatro, Eu hein um. Vambora seis, Isso 7! Isso oito. Vai lá Isso três, Vambora Com Esse é o último Vai, Vai. Doze, Doze Treze quatro, Quatorze quatro, Vai Até onde dá Vou fazer contigo Dezessete Isso movimento, o é movimento Vambora Vinte 21, 22, 22, 23, vamos embora, 24, 25, 25 26, lá em cima, em cima, 21, 29, vamos embora, isso fica aí, claro. relaxa, relaxa, que tem, a saideira. tem não, essa ideia, não, não, não, não, sentiu bem? Senti. Esse treinamento Foi um treinamento não, não, não, não, não, Pegar a lateral do seu corpo, que é os flancos. Para os homens, é o serrátio, que é essa região aqui. Põe a mão nessa região. Serrátio, essa região aqui, para os homens. Aqui, aqui, à frente, isso, para os homens. Serrátio, os flancos, para as mulheres, essa região. Linha da cintura, linha da cintura também. Além de trabalhar braços, essa parte da frente, essa parte de trás do braço. O famoso asas é, de você. É, andar, já está tá aqui assim, É né? bem tá grande. Mãe, então pronto. Minhas guerreiras, muito obrigado por vocês assistirem a mais esse treinamento com a minha mãe. Manda um beijo para todo mundo. Um beijo para todos. Isso. E até o nosso e próximo até vídeo. próximo.